Quando a tecnologia de comunicações será implantada em humanos, à medida que a ciência e a tecnologia crescem, crescem também a possibilidade de como nós humanos funcionamos uns com os outros. Por exemplo apenas duas décadas, era quase impossível enviar a um amigo uma foto de onde você estava esperando por ele em tempo real. Os telefones, eventualmente, adquiriram a tecnologia de câmera para tornar isso possível e os smartphones avançaram ainda mais nessa capacidade. À medida que essas tecnologias avançam, elas geralmente ficam menores e mais eficientes. Em termos de tecnologia inteligente, vimos o mesmo tipo de crescimento acontecer. Isso leva muitas pessoas a fazer uma pergunta muito importante. Quando a tecnologia de comunicação será implantada em humanos? Muitas pessoas agora têm smartphones e relógios para coisas como comunicações, planejamento diário e até monitoramento da saúde. Essa tecnologia em rápido crescimento também levantou a questão de em quanto tempo teremos dispositivos inteligentes implantados em nossos corpos. Algumas pessoas estão prontas para isso, enquanto muitos pensam que essa não é uma maneira ética de usarmos a ciência e tecnologia. No entanto, recentemente os cientistas têm trabalhado em um implante para ajudar algumas pessoas a se comunicar com seus entes queridos e obter acesso à internet simplesmente através de suas mentes. Três indivíduos paralisados do pescoço para baixo receberam essa tecnologia. Embora esta seja uma cirurgia muito invasiva, os resultados são bastante incríveis, considerando que isso agora permite que esses indivíduos tenham a chance de enviar mensagens de texto, e-mail, navegar na internet fazer compras online e muito mais, os cientistas também observaram que esses indivíduos eram capazes de fazer até 20 cliques por minuto e digitar até 30 caracteres por minuto. E acima de tudo, os três usuários ficaram muito mais felizes. Peguei aqui a gente Apocalipse 13, versículo 3 e versículo 4, que diz assim, Levi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Repare, toda a terra se maravilhou. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Frisando o versículo 3, que diz que toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, ficando por aqui, sou o Mason Santos, canal Método Secundário. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar também para outras pessoas. Shalom, shalom. Paz e amor do Messias para todos os irmãos. E até o próximo vídeo.